Você sabia que os ônibus em Fortaleza têm a passagem integrada mais barata do Brasil, entre cidades com mais de um milhão de habitantes? Quem usa ônibus sabe o que isso significa. Prefeitura de Fortaleza, oito anos, fazendo o que ninguém tinha feito. Sabia?